E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo jogo NFT barato aí que você pode jogar, investindo bem pouquinho aí e ter um lucro bem legal, um jogo bem fácil, bem tranquilo, barato, então vamos conferir, se você é novo só se inscreve, ativa o sininho e vamos lá! Primeiramente eu quis trazer esse jogo pra vocês porque ele tá nos tops aí de jogos da Polygon NFT Game, tá bom? Então só pra vocês terem noção aqui, o principal aqui é o Pegasi, todo mundo conhece, tá? E o jogo que eu vou mostrar pra vocês tá aqui, ó, Vegas Farm, mano, ele tá em quarto aqui nos jogos da Polygon e tá. Subindo muito aqui, ó, 492%. Então é um jogo bem alto aqui com bastante potencial, por isso que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que isso aqui é do dia 16, agora de fevereiro. Então vamos lá. Então, galera, o jogo aqui é o Vegas Farm, né? Ele é um jogo na blockchain Play to Earn, né? Então, jogar pra ganhar. E traduzindo aqui, você pode ver, ó, semeia e colha colheitas, constrói estruturas e cria diferentes mercadorias para negociar, construa sua fazenda dos seus sonhos, ganha moedas Matic enquanto joga, né? Então é Matic da é rede Polygon. E a propriedade do item da coleção é de Vegas NFT, PFP, permite vantagens adicionais, ou seja, tem os NFTs aqui que também te dão vantagens nesse jogo. Aqui em sobre o jogo você pode ver, tá bom, é a descrição. Construa a fazenda dos seus sonhos, desenvolva a infraestrutura da sua fazenda colha colheitas, minério e ouro e descubra ter fatos na mina. Construa instalações para processar suas colheitas e estabeleça um sistema de comércio. Ganhe matic enquanto joga. Ganhe itens no jogo na forma de NFTs e negocie-os em qualquer mercado NFT, como OpenSea, Haribo, Tofu NFT e etc. Tá? Isso é bem legal, né, mano? E nota, apenas jogadores que possuem um Edge, ou Game Pass estão recebendo recompensas semanais por jogar. Isso aqui a gente já vai ver, tá? Você precisa desse Game Pass aqui ou o Edge para poder receber dinheiro jogando, certo? E aqui a gente tem um pouquinho do jogo, tá? Algumas imagens, como por exemplo, olha só aqui, a parte de cultivo, né? Fazendinha mesmo, mano, cultivando suas hortaliças, né? Sua hortinha aqui no jogo. E a parte aqui também de gameplay, mano, tem aqueles joguinhos tipo Candy Crush, tá, cara? Que você vai jogar aqui, tudo isso a gente vai conferir. E, cara, aí aqui em cima, tá? Também vai ter os botões aqui. Você pode estar indo para a parte de NFTs, EdVags, tá? Você clicando aqui, olha só, tem os NFTs. Então, os EdVags é uma coleção de NFT de VEGS, que são vegetais, né, gerados aleatoriamente na blockchain Polygon, disponível na OpenSea, galera. E cada detentor de um EDVEG, recebe as próximas vantagens no jogo, onde a capacidade do armazém, por exemplo, aumenta em 20%, as parcelas em 6%, o tempo de crescimento das colheitas diminui 20%, mas a mineração aumenta 20%, tá? Aqui no OpenSea você consegue ver melhor, tá? Então tá aqui, vou deixar o link pra vocês na descrição, EDVEGS, tá? O preço aqui, tá Florta tá 002 Ethereum, olha só aqui galera, que legal, eu acho legal, mano, porque realmente, além de você ter um NFT, que depois pode valorizar, também você tem vantagens dentro do jogo NFT com os NFTs aqui dos r Vegas. E aqui a gente tem o um último botão aqui, onde vai ser basicamente aqui, galera, olha só, os ativos aqui e os passes do jogo. Então como funciona? Aqui os ativos do Vex Farm é projetado para desbloquear alguns recursos e vantagens no jogo, tá? Então cada ativo NFT tem o um padrão RC721 e a rede escolhida para este item é Polygon, como a gente viu. Isso ajuda a remover as taxas de gás, esse que é o intuito deles, ao negociar no mercado. Da mesma forma que ao cunhar ou receber algum item como recompensa durante o processo. E existem vários tipos de ativo NFT no jogo, tá? Como por exemplo aqui os passes, tem de bronze, de prata, de ouro com as vantagens no jogo, né, então com, quanto melhor seu passe, mais vantagem aqui nas parcelas, na capacidade de armazém nos baús, que tem também baú de bronze prata e ouro, tá, também eles premiam um jogador com um pacote maior de moedas, gemas e itens do jogo, então cada lote dá ao jogador um enredo adicional no jogo para que o jogador possa cultivar mais colheitas simultaneamente, então cara, aqui tem o bronze passe, né, que basicamente são 3.333, por exemplo, a capacidade de armazém é 3%, a parcela um, mais um. tempo de crescimento, menos 3, Mineração mineração mais 3 ele tá 5 matic você quer aqui o de prata você vai ter capacidade do armazém de mais 6 parcela mais 2 crescimento menos 6 mineração mais 6 e custa 10 matic e aqui o melhor que é o gold tá? Basicamente, a capacidade de armazém vai ser mais 10, parcela mais 3, crescimento menos 10, mineração mais 10 e custa 20 matic. E aqui também tem os baús, né, baú de ouro, é um matique só, ele inclui 200 a 300 moedas e 20 a 30 gemas. Tem aqui o baú de prata de 400 a 600 moedas, 40 a 60 gemas e custa 2 matiques. E aqui basicamente o de ouro, cara, 900 a 1.200 moedas, 70 a 100 gemas e custa 3 matiques. Então, ou seja, o conjunto mais barato desse jogo, você pega o passe de 5 matiques e um baú de um 1 matic, dá 6 matic, cara. Então, vamos ver quanto que é 6 matic. Então, aqui é a Polygon matic, cara, tá R$8,34 cada um. Ou seja, cara, cinquentinha, mano, cinquentinha, você entra no jogo, um dos jogos NFT mais baratos que tem, tá? Você pega ali o passe de bronze e um baú de bronze. Já se você quiser aqui o passe gold, são 20 matic mais 3 o baú gold, 23 matic. E tá aqui, cara, 23 matic, se você quiser ficar mais top aí no jogo, são R$191, que também é um jogo acessível, barato, comparado com vários que a gente já viu no mercado de jogos NFT, tá? E vamos lá que interessa, né, clicar em, clicamos aqui em play para jogar, lembrando que aqui tem um rank, tá, top rank aqui, então as pessoas que estão em top no rank, de acordo com seus pontos, tá, 189 mil pontos, obviamente tem recompensas aqui pros top leaders aqui, lembrando que o jogo também tá disponível para iPhone, tem um aplicativo para iOS, né, Android também, se você tem Android, e desktop, que é se você tem PC, que é o meu caso aqui, então eu clico em usar a versão web, eles recomendam aqui o Google Chrome, então a gente vai clicar aqui e ser direcionado, então vamos clicar aqui, galera, e pronto, ó, vai tá carregando aqui, o jogo vai pedir para eu conectar com a minha Metamask, aqui ó, você pode estar tá vindo aqui pode estar tá conectando aqui tranquilamente assinar galera, e pronto, ó estou entrando aqui, e vai estar carregando olha só, bom, carregou aqui galera, temos Start Game, Demo e Finalizar a gente clica aqui Vai tá checando NFTs E tamo aqui, galera Como vocês podem ver Eu comprei o Gold Pass, né? E basicamente tá falando aqui, ó Que ele vai me guiar pelo jogo Então eu tô iniciando aqui com vocês, tá? Posso dar um skip intro aqui, né? Na verdade eu dei um skip aqui E vamos lá, cara Basicamente vocês podem ver Que tem tenho mil moedas e 20 aqui gemas, mano E tá aqui, ó Aqui tá a minha fazenda Beleza, ó Olha só que da hora Tem todas as construções aqui, cara Não tem muito segredo, tá? E aqui eu posso estar tá jogando já Um joguinho, por exemplo, ó Vamos jogar aqui, ó Tá vendo, cara? É isso aqui, mano Olha que da hora, velho. <risos> não tem muito segredo não, mano Isso aqui todo mundo já jogou alguma vez na vida, ó Pininha aqui Pá Você vai, vai jogando aqui, mano Vamos jogar aqui Tá, velho, legal uh, pá, pá, pá, pá, pá, Aqui, ó. repolhinho pra baixo Pimentão pra cima Hum Cadê, velho? Putz, mano, cadê? Aqui, valeu. Pimentão, tomatão, limão, uh, papá, papá, papá, pepino, repolho, pepino foi, tomate, tomate, pino. É um minuto aqui ainda, velho. Bora que bora. Pra cá, show. Qualquer coisa acelera aí o vídeo, né, galera? Limão... E oi, oh, legal. E bom, vocês viram ali foi super rápido. Eu vou botar em câmera lenta, eu acho que eu cliquei sem querer, mas aumentou minhas moedas, tá? Estão jogando ali de mil foi para 2041 moedas. E cara, eu posso clicar aqui também, mano. Vocês podem ver que tem aqui, ó, um mercadinho, tem aqui uma casa tem aqui um shopping eu posso estar tá comprando aqui ó mano tá vendo olha só posso estar tá comprando esse mercado por 500 moedinhas posso dar um play aqui ó tá vendo eu gastei de 2.041 foi para 1.541 e agora deu um mercadinho então depois que eu tiver fruta eu posso estar tá vendendo aqui ó tá vendo mas eu não tenho aqui o que vender eu tenho que plantar para vender aqui fica seus baúzinhos também que você pode comprar como a gente viu para aumentar a quantidade de moedas e gemas aqui tem uma Rory house também cara será que eu pego isso aqui mano Vou pegar isso aqui ó deixa eu dar um play aqui mano vamos ver olha só aumentei de neve mano ganhei aqui sem ouro, ganhei aqui um diamante, uma gema e desbloqueei aqui uma cenoura e um milho e cara, nossa, 10 minutinhos para construir isso aqui, mano. 10 minutinhos, mas o que que eu posso vir fazer ó? o que que eu posso fazer com tudo isso, eu posso vir aqui e plantar, mano, eu tenho um dinheirinho pra plantar, ó, então 941 posso plantar por exemplo aqui, cara, vamos plantar trigo é um cada um, olha só, plantei um triguinho aqui, ó, outro triguinho aqui outro triguinho aqui, plantar mais um triguinho aqui, plantar um, um, triguinho, aqui. Plantar um, um triguinho aqui, plantar um triguinho aqui, plantar um milhinho Outro milhinho. E outro meninho, ó. Pronto, ó. E aqui eu volto daqui a 8 minutos e 45 segundos eu volto. E bom, galera, enquanto a gente vai esperando também vi aqui que no OpenSea tem um mercado secundário aqui dos baús, tá? Que a galera vai vender aqui. É tudo formato de NFT, né? Então você tem autoridade aqui pra poder vender os seus itens, beleza? Aqui. E aqui também, galera, viu o Wiki do jogo, né? Que a gente consegue entender melhor. Então, por exemplo, aqui os edifícios, tá? A gente pode estar tá clicando aqui. Ele vai mostrar. Então, por exemplo, tem a padaria, que é o lugar pra acessar produtos como pão, fábrica de conserva, é, instalação de produtos, produtos enlatados, tem um Galinheiro, onde fica as galinhas, é né? o estábulo onde fica as vaquinhas, fábrica onde você pode fazer doces no jogo, tem um moinho de ração, pode ter animais domésticos aqui, tem a tenda, né, pra gente vender nossos produtos, tem a loja de vender alguns produtos aqui também, tem a parte de moinho têxtil, né, fazer tecidos, tem a casa, né, edifício principal do jogo, o armazém, onde guarda as colheitas e o moinho de vento projetado para produzir farinha, olha quanta coisa, mano, é tipo, lembra um pouco o Weedland, né, tem aqui também os crops, né, que são o que? O cultivo, né, mano, tem aqui o morango, tem o morango, tem aqui a cana de açúcar, cenoura, milho, algodão, cogumelo, tomate e trigo, e obviamente, cara, você pode ver que tem mais informações aqui, por exemplo, o trigo, ele custa uma moeda, ele fica pronto em 2 minutos, vende por duas moedas, desbloqueia no nível 0, tá? E eu posso produzir, por exemplo, farinha com ele, tá vendo aqui? ó, Posso produzir farinha. Já o tomate, por exemplo, olha só, ele custa mais 14 moedas, vende por 28, né? Você tem um lucro, obviamente. Demora 25 minutos pra crescer e desbloqueia ele no nível 4. E dá pra fazer, por exemplo, ketchup e vários outros produtos no jogo. Então é um jogo que você vai gradativamente aumentando. Aqui tem um pouquinho sobre os níveis também, que a gente pode estar tá vendo. O XP é necessário para cada nível, nível 1, é 1000 XP, nível 10 é. Necessário. 100 mil XP. Aqui o prêmio que você ganha em moedas e o prêmio de gemas que você vai ganhando também, olha só. E aqui também, galera, algumas coisas que a gente vai produzir, né? Então, algumas coisas que a gente vai produzir, né? Por exemplo, tomate enlatado. A gente sabe que precisa do tomate, né? Então, ovo. A gente sabe que vai precisar de uma vaca. O ketchup sabe que precisa do tomate. Olha quantas coisas dá pra fazer. Pizza, açúcar. Então, obviamente, é um jogo que dá pra evoluir bastante aqui. Muito tempo pra jogar, muitas horas gasta, mas você vai evoluindo. E, obviamente, a ideia é você ir ganhando recompensas com isso, né? Como a gente viu aqui, né, mano? Apenas os jogadores que possuem um Edwag ou Game Pass estão recebendo recompensas semanais por jogar. Então galera, não sei certinho como que eu vou fazer para receber as recompensas, mas eu sei que eu vou jogando e vou ganhando aqui as recompensas nesse jogo, tá? E bom, ficou pronto aqui então a nossa construção, tá? Olha só. Ah, que legal, mano, aqui. E eu posso coletar aqui também o que eu já plantei, ó, coletei aqui trigo, trigo, ó. Vou coletando, né? coletando, vou coletando e também o milho aqui, certo? Deixa eu ver aqui, é ficou armazenado aqui, tá vendo? Ó, cabe 110. já armazenei seis trigos aqui, três milhos, tá? Mas obviamente eu posso vir aqui no mercadinho e tá vendendo, olha só. Posso vender aqui um trigo dos seis que eu tenho e um milho aqui também. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Ó, vendi um. Olha só mesmo moedinhas aumentando ali em cima, olha lá. Aumentando, tá vendo? Cada venda que eu faço vai aumentando. E é isso, ó. Vendi tudo, posso vender também milho aqui é assim que funciona o jogo tá aí obviamente vai aumentando a minha quantidade aqui de moedas e eu vou plantando cada vez mais aqui né galera depois é o um momento que eu posso aumentar aqui posso comprar o shopping aqui o windmill a padaria a fábrica você tem muita moeda aqui então o que que eu vou fazendo você vai jogando aqui né você vai plantando você vai vendendo e vai jogando ali aquele joguinho que a gente viu aqui né mano tinha jogando aqui também para ganhar recompensas, beleza? Mas basicamente esse é o jogo NFT de hoje, lembrando que não é uma dica de investimento, é um jogo que eu achei barato, por isso que eu trouxe aqui pra vocês, parece que só de eu ir jogando eu vou ganhando recompensas aqui, mas cara, comecei agora, então depois eu posso trazer outro vídeo pra vocês, mostrando quanto que eu já ganhei nesse jogo, tá bom? Mas eu achei legal porque ele é barato e é divertido, tá ligado? Você joga, realmente dá pra evoluir no jogo, diferente de outros jogos de fazendinha que eu trouxe, que você empaca, aqui nesse jogo dá pra você evoluir mesmo, pelo que a gente viu, por isso que eu achei legal ele, que dá pra jogar bastante, passar realmente bastante horas jogando, o intuito primeiro, né, se você se divertir e depois você ter o lucro com isso, tá bom? Então, todos os links estão tá na descrição se você quiser analisar melhor esse jogo, vou ficando por aqui, valeus, falou até mais!